A gente eu e Madalena e mais um netinho hoje resolvemos sair de casa um pouco para almoçarmos fora ah, Cício mas você vai almoçar fora com a Madalena vamos almoçar fora vamos fazer nossa comida hoje no nosso carro para a gente poder já ir se acostumando para que quando a gente estiver viajando tenha as manhas né coisa certa, tem uma amiga nossa que mora aqui perto, mas como não sei se ela está em casa hoje, também não pedi permissão para eles não dá para ir lá então, por enquanto nós vamos ficar aqui por perto mesmo estamos chegando já no nosso local de destino tem um cachorro ali na frente, sai daí rapaz vamos aqui no horto florestal de Limeira mesmo como hoje é segunda-feira de carnaval, bom. quase não tem muita gente, né, bem, Quase não tem ninguém. É, hoje quem, quem não trabalha é só funcionário público, né? É. <risos> e é pouco facultativo, mas é dia normal os trabalhos. Hoje é dia que o pessoal está fazendo limpeza lá, os caminhões chegando lá embaixo. O caminhão chegando ali é limpeza. ser uma dessas nossas aéreo aberto, é uma bateção. Você consegue apertar aí, Miguel? Pode deixar, pode deixar. Estamos pode chegando deixar. já. Pode deixar, Miguel. Aqui no Horto é muito gostoso, tem uns lugares bons aqui. A gente vai ver um... da mais gostoso que o contato com a natureza né gente muito bom a natureza ela é primorosa ah, por falar nisso velho, eu vi o pessoal foi ontem se não me foge a memória atrás dos cavalos e agora todos os cavalos ali todos foram eles que teve estavam soltos na rua e o pessoal ficou aqui atrás Vários aqui quando são soltos Eles são pegos e trazem eles pra cá Pra cuidar deles aqui né? Eles são bem cuidados por sinal Deixa eu parar o carro nessa sombra aqui ó Pra me gravar lá Pois bem Aqui já foi limpo O pessoal que tá lá no alto Que eu vi os caminhões chegando lá Eles vieram pra limpar Então aqui já foi limpo Aqui é onde... Entra para ir num determinado lugar ali, onde eles cuidam de animais. Há um tempo atrás, isso aqui estava muito bonito. tava muito agradável, mas a chuva veio para abençoar mais ainda. E olha a altura que está o, o mato. Então eu vou registrar para vocês, porque eu gosto daqui. Sempre que eu posso com a Madalena, eu venho para cá. Só que esse lugar aqui eu não gravei ainda para vocês verem. Mas nós estamos numa das partes belas do Horto. E eles são muito cuidadosos o pessoal daqui. Olha só o que eu acabei de achar, gente, araçá. Olha só que pé bonito de araçá. Ó. E araçá da família da goiaba, né? Passando o helicóptero ali. Tem um pé de goiaba aqui, a Madalena vai se apaixonar Ainda mais se ela vê ali, a, a goiaba <risos> Eu vou até mostrar pra vocês uma que eu vi ali Que ela vai querer pegar, com certeza Se eu conheço a minha nega, ó, essa aqui ela vai pegar Ali tem outra no alto, que ela vai pular e vai pegar também Eu vou, eu vou até deixar ela pegar pra vocês verem Aquela ali, ó Tá vendo lá? Estão vendo? Então, ela vai pegar É só ela ver que ela vai pegar e, como hoje é dia que não tem muita gente aqui, eu não preciso nem pegar, porque ela vai pegar. O pessoal não vai vir para cá. Tem aqui outra, ó. Essa daqui também, ó. Ela vai pegar também. Ó. E essas goiabas assim, nesses lugares, são goiabas doces, né? Tem um passarinho comendo aquela lá, ó. Ô, oh, coisa boa! Pois é. Vocês que são seguidores do nosso canal,. Eu estou sempre expondo o nosso problema de não estarmos viajando, mas eu até peço a vocês que nos ajudem em oração, porque houve um erro lá no Detran. Na hora que eles foram tirar o nosso carro de ambulância para passar para a motocasa, gente, eles erraram. Aí passou como ambulância. Vocês não sabem a dor de cabeça que isso está causando para a gente. E eu não vou bater de frente com ninguém porque não é do meu perfil, mas é difícil. Nos ajude aí que a gente precisa muito, viu? Toda a força que a gente receber é bem-vinda. Outro pé de araçá, tá vendo? Vamos aqui. Esse é um pé de ameixa novinho, ainda por sinal. Mais um pé de araçá. Esse tem uma araçazinha aqui, tão pequenininho, gente. Tá duro. Só um uma pedra. Olha que beleza, tá vendo? Só o fato da gente vir para cá para dar uma volta dessa já nos ajuda muito. Tira a gente da cidade, a gente vem para cá, tem o privilégio de passear e é muito bom. Deixa eu até mostrar aqui para vocês que eu gostei. Gostei dessa placa aqui, ó. Respeite a vida. É o que eu procuro fazer. Dentro dos meus limites é o que eu procuro fazer. Vamos voltar para cá. Eu observei que eles plantaram muitos pés de ameixa, araçá, e aqui tem um pé de manga. Esse. Pessoal, eu tô todo chiquetoso hoje. Eu adquiri um novo celular. O outro celular que eu tenho, ele tava dando uns probleminha lá, e não tava, eu não estava conseguindo conectar meu drone nele. Aí eu comprei esse daqui. Espero que a imagem dele seja uma imagem... Bonita, uma imagem agradável. Um pé de mamica de porca. Esse daqui. E esse pé de de planta aqui, eu vou até tirar para vocês verem aqui, ó. Eu não sou de fazer isso, mas eu tenho que fazer. Eu vou tirar essa folha e vai sair uma um como se fosse um é um líquido branco, né? Tá vendo? E essa planta ela, até onde eu saiba, ajuda na cura do câncer no início. Depois eu coloco aí nos... Na hora que eu for editar o vídeo, eu coloco o nome dela e as propriedades que ela tem. Tem um senhor, inclusive, que está super feliz porque a vida do filho dele foi salvo Foi salva através de um processo que ele utilizou essa planta aqui. Estou agora num outro ângulo do orto filmando esses pés de eucaliptos que por sinal não são novos como dá pra ver pelo tronco e aqui é onde fica o pessoal que cuida dos animais e foi ontem ou antes de ontem estava na cidade fazendo alguma coisa lá quando eu vi o pessoal com o caminhão é, cercando alguns cavalos. E com certeza eles trazem para cá e cuidam desses cavalos com muito carinho. Não deixa faltar nada para esses cavalos. E os proprietários depois tem que vir para pegá-los. Porque eles ficam na beira da pista, sujeitos a um acidente. Que aliás, meu Deus do céu. Uma vez eu vi um camarada bater um... Eu não vi, né? Eu vi depois de, de acontecido. Um carro bateu num cavalo, o cavalo entrou praticamente dentro do carro. E infelizmente matou o rapaz. Então eles não podem ficar soltos. Eles não podem. E eles trazem para cá. Eu não vou conseguir entrar ali porque tá marcado acesso restrito e eu vou ter que respeitar. Não só tá marcado acesso restrito, mas também tem um cadeado. Mas ali, de uma vez que eu vim aqui, tinha até pônei. É ali onde eles cuidam dos animais, tá vendo? Tinha até pônei. Olha lá. Algumas placas lá, preserva a natureza, não alimenta os animais, o que é corretíssimo, porque a gente não sabe que eles podem ou não comer. Ali é o escritório, né? E aqui tem uma carriolinha que fizeram a jardineira. Mas devido a muita chuva, tudo assim tá parado, não tá abandonado não, parado. E esse aqui é um pé de pau Brasil, para quem não conhece, um pé de pau Brasil, viu gente? Tem gente que não conhece, então... Um pezinho de pau-brasil. O pé de pau-brasil a gente conhece pelo seguinte. Ele tem espinhos. Tem espinhos aqui, ó. Um pezinho de planta que, se não me foge a memória, tá aparecendo... Deixa eu ver se é canela de macaco. Tá com um cara que é canela de macaco. Mas não tenho certeza. Ah, sim. Deixa eu ver se isso aqui é citrodora ou se é capim santo. Mas pela folha, nós temos duas opções. Citrodora ou colonhão, deixa eu ver pelo cheiro Citrodora Citrodora Deixa eu... A Madalena vai até reclamar, se quer ver a Madalena tá aqui perto de mim, ela não está me vendo Eu vou amassar na minha mão Olha que belo pé de citrodora E que cheiro agradável que ela tem E como a Madalena É sensível a cheiro É bem provável que ela vai Vou até jogar a folha fora para ver se ela vai reclamar Reclamar no bom sentido, né? E aqui é onde entram os caminhões, tá vendo? Onde não tem o calçamento, é onde entram os caminhões Os caminhões então vêm, descarrega os animais ali E acaba deixando eles para serem cuidados Sobe lá por cima, onde eu passei naquela placa de acesso restrito Aí deixa eles ali Gente, aqui tem uma aranha Olha aqui, ó, vocês estão vendo ela? pra ela aqui ó ui ui eu tô com medo dela eu vou ter uma dele aqui eu tô com medo dela se aqui tem dois araçá dois não tem três mais verde hein? maduro maduro. Maduro. É mesmo? maduro eu vou ter um ladrão aqui, aqui. Vou ter uma aqui que eu vou tirar ó tem um aqui a Madalena acabou achando araçá maduro naquele pezinho que eu gravei aqui. e tem mais um lá do outro lado aqui ó não tá aqui nem o nosso não guaranha não é assim nada não, não, vai fazer nada não. Aí eu fui lá. Ela caiu já. Pior. Só que não tô muito bom, né? Bem por causa de muita água, né? Ah, eu vou direto nesse madurinho O, o araçá oh, ele é de cerrado, hum. então ele não é uma uma planta que gosta de muita água, né? É isso. É. Mas tá doce. Melhor do que o nosso pezinho lá em casa. Mas ele não achou mais um pezinho ali que está caído. O tutor dele não aguentou. Mas ele tem vários ali maduros. E eu passei aquela hora e não vi esse daqui. Aí quantos tem uns três aí. você acha mais alguma coisinha pra... Ah lá, tem mais goiaba lá. Quem? Você pegou alguma só? Tem mais um pezinho de ali? Vamos ver se tem mais alguma fruta. Aqui não tem fruta nenhuma. Só o pé em desenvolvimento mesmo. Vamos ver aqui agora. Madalena pegou algumas goiabas, mas ela ficou um pouco preocupada porque ela, ela viu ali um uma placa de acesso restrito, mas ali é mais para inglês ver. Já não é algo que venha a ser tão prejudicado se a gente entrar, não. Só que essas goiabas não estão boas. Muita água, muita água. nem precisa fazer almoço, a gente só come Muita água. Ali tem duas ali no alto, bem, ó. Esse, hum? Olha que é fruta mais bonita. Tá bem docinho. Tentar derrubar ali com o pau de morcar. Hum, gostosa? Será que vai aguentar o C? aguenta, eu é Goiaba. É guaiaba. só eu Não, preto você tira, né? Cuidado, sim Uh, eu Eu vou abaixar para você pega aí, Olha aqui, gente. vou aqui, Miguel. Segura. Onde? Aqui, ó. Aqui? É. Aqui outra. Ai, Cícero. Uh! Tinha uma grandona ali, ó. É, eu eu não tem. Eu, eu vou subir pra mim. Pronto. É o chapéu, Miguel? Não é. caiu, mas tem que pegar? Está com a mão ocupada. Vamos lá. Vamos que é, ó. Tem pé de cetreodoro ali, Madalena. Você mostrou? Depois eu sinto cheiro na filmagem. É. No vídeo. Ei hey Miguel, come a goiaba, hey, meu me filho. É Miguel, parece um mexicano. É o sombrero, senhor. A gente tá indo um pouco mais para frente, o Cícero está escuro. Ó. Coloquei o Miguel aqui dentro. Fala oi, Miguel. Oi. <risos> Nós vamos ali um pouco pra frente Que tem lugar melhor Achei um lugarzinho tão bom ali, né? Ali pra trás É? mas ah. tem bastante sombra aqui, ó Olha, cortou uma árvore Aquela árvore que tava... Vovó, oh, ah, olha! Olha um que é um trem É o trem, Miguel Vovó, oh, eu tô vendo um trem ali É... Ah, mas é um trem é Miguel é, tem certeza? Absoluta? Uhum. Olha a árvore, gente Coitou. O mas, raio mas pegou água. ela, né Derrubou aí e cortaram Agora derrubaram Eles estão limpando aqui Ó, já limpou É, por exemplo. Né? É, parar <risos> ali, ó. Quando eu vou parar agora, com cartão. Porque também tem aqui. Também, também tem mexe aqui. essa se a placa aí de cima tá certa? Placa? É. A placa tá. O que que tem ela? Tá exclusivo. Certo. Às vezes pode ser de cadeirante, né? Na linha branca, exclusivo idoso com cartão. É, então o cartão tá aqui, ó. Então vamos lá, descer para continuar a nossa jornada. Encontramos um lugarzinho aqui onde a gente pode parar. Agora vamos preparar para fazer o almoço. Tirei as calopsidas para fora, Madalena está mexendo ali. E a gente vai fazer o um almoço aqui para a gente ter o privilégio de almoçar fora de casa, no horto da cidade de Limeira. Madalena vai mexendo ali A gente vai mostrando para vocês onde nós estamos O pessoal já está passeando aqui O Miguel foi ali colocar um, um ré goiaba no lixo E lá tem um gatinho lá Vou deixar essa luz presa Eu não posso soltar Olha o gatinho lá por nada. E é daqui, né? É daqui, ó. Alguém vai cuidar dele. Tinha um pessoal ali cuidando dele, dando de comer para ele, mas o senhor chegou e chamou eles para ir embora. Vender o que você quiser aí, né? Faz um dinheiro. dinheiro. É, fala Pode assim, ó. Tempo. Nós não estamos vendendo não, mas daqui a pouco vai sair uma, uma marmita aqui, ó. <risos> Vamos fazer uma você comida aqui. O que você trouxe de bom aí, nega? Ó, tem geladinho que tem que chupar mas do almoço. Não vai... É. é Não? não? Ah, mas deixa, ah, não amolece. tem problema não. Depois a gente... Já tá amolecendo. Mesmo ele fresquinho. ah. Você não aguentou, né? É de guaiaba, gente. É, de mesmo. O que tem naquela panela ali? É flanguinho. Tem flanguinho na panela. E aí você tá deixando cair na sua roupa. Hum. Parecendo criança. Olha ah, lá, é pingando, ó. Não, mas não caiu não. Não caiu não? é, um ah, é ca... Mas caiu no... Caiu que eu vi pingando, mas então você não pegou, foi muita sorte. Ei, minhas pretinhas Eu queria soltar vocês, mas tem um gatinho ali ó. Fazer o que, né? Vou colocar esse geladinho aqui Ah, mas então eu vou chupar um também É o que eu vou fazer agora, nesse momento vou Fazer uma observação aqui Que a Madalena pediu e é verdade Nós temos geladeira no carro aqui E temos um transformador ali dentro de Um daqueles boxes Que transforma para 110, mas por que que não tá ligada? Porque eu comprei para ela um compressor de 12 volts Tá ali para ser instalado Então, tudo que a gente tá saindo por enquanto Com coisa gelada, tem que comer logo para não estragar Aí eu vou passar 12 volts Aí beleza, aí o, o carro vai funcionando E vai mantendo nossos produtos conservados Em geladeira A ah, outra dormindo aqui, ó é dormindo, que Toma vergonha na cara. Oi, bem? Eu trouxe ovos, fruta. Esse negocinho aqui eu vou pôr aqui dentro. Já fora, isso aí não vai precisar, não. Ah, vai que, né? Vou guardar. Ovos, o que mais? Ovos trouxe pra arroial, trouxe amendoim. Enfim. Ah, é, já, tá, já, um tá usando, já tá usando, já tá usando. o porta canequinho dela lá lá. Ah, é, aqui ó. Só que vem balançando assim, ó. É, para viajar é, não dá não. Só no música. Para viajar não dá não. E é, trouxe umas coisas aqui? Ah, ela aqui. tá de, de Como é que chama isso aí? Ó, oh, foi que tá aqui é, pegando aqui. Como é que chama isso aí? Isso aqui é, é uma Travessa? Como é que é? Não. Bandeja? O é. que, que é isso não, aí? De escorredor? Escorredor retrátil. Eu comprei outro, gente. Eu vou mostrar para vocês. Tá aqui dentro. Vou tirar aqui. Bora. Ô, Tá com aqui. Ô, Miguel, dá o seu escuro, minha filha. tem problema, Miguel. Chupa na pontinha. Ó, eu comprei esse daqui. Só que eu não queria ter este furinho. Porque a, a minha pia é madeira. É, não então, pode se ficar eu deixar caindo ali, água ó, de qualquer jeito vai, vai escorrer e ela não tem a beiradinha ainda Então ela vai escorrer para fora Vai escorrer no, no verniz né? Então não vai ser bom Eu tinha pego uma que tinha uma Uma válvula de escape e uma, um caninho Não, então você não... tinha pego não Você tinha Comprado, visto quero, vi no vídeo, é, Você viu no vídeo, comprou e mandaram e errado por aquele, Aí mandaram esse daqui É, mandaram errado não Então vocês fiquem espertos aí com, com, com compra online Para não receber gato por lebre eu não consegui é, trocar, comprei pela Shopee, não consegui trocar, não consegui fazer a foto para mandar Fica rodando aí... No, no é, pai, é engraçado pessoal, na hora de fazer vai. a devolução fica girando aquele círculo azul e ninguém, não abre nada não, não foi, Aí para evitar consegui. dores de cabeça, preferi é. comprar outro Aí a gente comprou esse aqui que é a tábua também, né? Aí esse aqui tem a válvula de escape, que é essa daqui Essa ó. daqui ó, essa é... Para né? baixo, para baixo, aí, aí Hum, pode pode colocar água nela que ela não vai vazar e ali. E ela é tábua também. Eu estou usando como fruteira, né? É. E... e já tem um mosquitinho lá sem ser convidado entrando na nossa casa. Olha lá, olha ah lá. Aí ah daí, rapaz. Tá tudo. rapaz. Eu vou o sal. O, aqui, mas... o é. Porque o sal acabou. O sal do... O que do Himalaia? Por falar em sal do Himalaia, tem é. Que, que, é que procurar onde Eu tem, Madalena. Difícil o interior. Quando eu trabalhava, que eu ia muito para São Paulo, eu comprava lá na Zona cerealista o sal. O limar é verdadeiro. Mas agora aqui no interior, vai saber o que é verdadeiro. Se o cara botar um corante ali, eu vou comprar sal gato sal por lebre. Hum, olha lá. Olha lá. Não. É só limpar. Pega o aspirador de pó e limpa. Nós também conseguimos... Através de pesquisa, comprar aquela lixeirinha ali, ó. A Madeleine vai jogar um sal ali que caiu. E essa lixeirinha não foi... É, é... Não foi pensado onde ela ia ficar a princípio, porque eu não coloquei ainda a fórmica ali. Aí deu certo que ficou aqui, gente, ó. Só que não dá para erguer, né? Porque se erguer, o que tiver lá dentro cai. Mas já tem um lugarzinho bom para colocar a sujeira enquanto ela prepara a comida. Entendeu? Agora a Madalena vai dar andamento vai no alimento Só vou ter que arrumar Ela está falando que o sal ali ó. Mostra aqui bem aqui, ó, O sal vai ser, sal vai ser ali mesmo, mesmo Só vai que, que vai ter que fazer um, um suporte Para ele não cair Aí eu vou ter que usar o cérebro Para ver o que eu posso fazer Porque eu deixei estreito lá E aquela vasilha é um pouco mais larga Meu paninho de pica aqui. E vamos começar A fazer né não, de de já separei aqui a panela O arroz que eu vou fazer Coloquei água aqui dentro Pra me lavar E nós vamos comer arroz Então E franguinho Vou mostrar pra vocês Que eu já trouxe pronto Olha lá Hum, tá um cheiro bom e nós vamos, eu vou ver se tem alguma coisa na geladeira, embora ela esteja desligada, mas tem algumas coisas dentro. E vou ver o que que tem pra gente fazer. Agora eu vou descascar o alho para continuar fazendo o arroz. Tô um alinho aqui, ó. Fazer o arrozinho. Hoje tá um dia agradável, não está chovendo. A Madalena já começou a fazer a comida O ventinho Miguel tá ali todo feliz da vida porque Ele tá vendo o trem outra vez Gosta muito de trem, essa molecadinha minha O ventinho tá atrapalhando O tempo lá tá bonito, viu gente? Ó. Tá vendo? Muito agradável. Tomara que não chova, né? Vai fazer o que agora? Um arrozinho, Madalena? Apagou a luz o foi? Não, está aceso. Bom, então quando o Madalena dá andamento ali na comida, vou fazer alguma coisa também para ajudar. Deixa eu só ver que pina de aqui. A gente fazer. Ah, tem maionese de, de ontem. O resto não tem? Tem uma maionese aqui, eu esqueci, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó, tem um restinho de maionese, com milho da roça, tem até cabelinho de milho aqui. E tem milho cozido aqui. E eu vou fazer uma saladinha de tomate, que a gente tem fazer uma saladinha de tomate Não posso esquecer do arroz Que está fritando Aqui tem cabutiã, chuchu Cenoura Mas eu vou fazer uma saladinha de tomate Ô, por que não pode colocar aqui Quando você tirar e troca o lixo depois? É pra ver o que vai acontecer uhum. Você não vai derrubar lixo. O, o, o lixo fora vai, vai cair a lixeira, né? Bom, agora deixa a madalena de da lá então Enquanto o arroz cozinha Estou cortando um tomatinho aqui Quer dizer, já cortei o tomate Agora estou colocando uma cebola a Cebola vem com Um com... Miolinho podre Não podre, seco Saladinha, depois eu vou pôr em, é em outra vasilha, que aqui é o prato também. Vou pôr outra vasilha temperar. Coloquei comidinha aqui para eles e água. Já estão almoçando, É Né ninho? Oi, Nino! Nem liga! Oi, Lozinha! Lilosinha! Nem liga para mim, gente! Agora eles vão comer! Hora de almoço! Que foi, Miguel? <risos> O Cícero tá ali preparando para fazer um voo. E eu tô aqui na minha, na minha comidinha. Olha, o arroz é tá dói, quase dói. pronto. E a carne tá esquentando. Já separei os pratos. Aqui os pratos. E a saladinha tá aqui. Volta a temperar. Olha só! E é isso aí, gente. É só aguardar agora. Você vai fazer, Miguel? Leva o novo. Então leva lá. dois pares, porque eu não sei qual que ele quer pôr, mas já mudou de lugar, gente. Ó, tá aqui agora. Cadê? Aqui. E o miguel vai lá levar o chinelo. Porque ele tá com calor. E tá quente, viu, gente? Embora a gente esteja debaixo da sombra, mas tá bem quente. E hoje tá bem tranquilo aqui não tem ninguém. Pouquinhas pessoas uma ou outra dá para contar com o dedo gente pescando e tá bem tranquilo mesmo alguns andando tem a barraquinha ali ó as barraquinhas estão tudo fechado porque não tem movimento é num dia desses que é bom né de vir aqui quando tem pouca gente mas se todo mundo pensasse assim aí aqui estaria cheio mas o pessoal trabalha hoje, né? Hoje é dia normal de trabalho Por isso que não tem ninguém Lá vem o Miguel De volta Com a bota, opa Não precisa correr, Miguel Vem devagar Põe aqui no chão Põe aí no chão Que eu vou, depois eu guardo Tá? Uhum eu vou aguardar esquentar a nossa carne, né, Miguel? Tá com uhum. fome? Uhum. Uhum. Vai lá com o vovô, então. Colocamos a nossa mesinha para fora do carro e coloquei os extensores das perninhas. Meu filho nos presenteou com esses dois banquinhos aqui e esse banquinho maior veio com o nosso carro. Agora a Madalena vai preparar os pratos. Vai fazer o prato separado, bem? Eu falei errado, não é o prato separado. Eu falei errado, não é o prato separado. Vai fazer pratos... Feito, PF. E vai trazer aqui... Ai, caramba, que... olha lá fora que eu dei, isso. Prato separado. Tem que ser separado mesmo. Vai comer tudo junto, quando era criança que eu comia tudo junto. Dentro de uma panela. Dentro de uma... Uma é, gamela. Uma, gamela, uma é. panela. Naquela outra lá, que nós chamamos na tigela fazer o pratinho do Miguel primeiro né, porque primeiro a gente serve as? Crianças. E depois? Os idosos. Ah, então depois é você? Que ah, não vai isso comigo, não. E depois hoje? Os mais jovens. Aqui ó, a Madalena deve ter registrado, já colocou comidinha para os dois, que estão se alimentando aqui. menininha ali, ó, com o irmãozinho dele pedalando a bicicletinha o pai tá na frente devagarzinho com o carro que bonitinho, família ó. lá vai ele lá. tá assim, pela eu pela eu, pai, pela eu pai, pela eu Faz o seu agora para a gente poder ir para lá. Se o seu tiver muito cheio, muito cheio, eu falo que é meu. tá? Se tiver bem pouquinho, eu digo que é seu. É que nem quando a gente colhia algodão. Madalena sempre foi boa colhedora de algodão. E eu nunca fui. Aí eu ia, cá só um pouquinho, ela trocava o fardo comigo para dizer que eu peguei muito algodão e era só um pouquinho. Só que os caras sabiam que era o contrário. Lê do engano. Mas a turma sabia que eu não pegava nada, não catava nada, então... Vamos para lá? Vamos. Eu vou levar os dois bruguelinhos para deixar ela perto de mim. Consegue? Consigo. Madalena, mas o meu neto, acabamos vindo aqui para debaixo desse carramanchão porque aqui tá uma sombra mais agradável ali, o sol tava começando a, a chegar aí nós vamos almoçar aqui mesmo tá muito boa a comida gente, simples, igual eu gosto vai escurecer um pouquinho, eu não vou nem calibrar a câmera vou deixar ela assim mesmo, tá bom? Okay. A Madalena foi buscar mais comida. Porque tá uma delícia a comida que ela fez. Então ela foi buscar mais. Disse banana também. Ban gelatina. Banana, banana. Banana. Eu tô de olho na banana. <risos> ela é banana. Ela disse banana, né? A Elisa. Eu tô de olho na banana. Essa foi minha neta. Foi pedir benção pra gente à noite pra dormir. Aí ela, benção vovó pensa vovô mas ficou com o olho olhando para as bananas que tava na fruteira aí você perguntou para ela Madalena não ela foi pedir e assim é olhando assim benção vovô. olhando para lá eu tô de olho na banana ela falou aí ó, pega para comer aí <risos> a panela aqui mais? vamos comer mais uhum. mais arroz? por um pouquinho tá tá <risos> Mais cícero, não, um pouquinho, mais um pouquinho Tá bom, obrigado E agora a sobremesa E como só tem dois agora, né Que eu trouxe pouco eu vou repartir com o Miguel, tem um pro Cícero E eu vou repartir esse aqui com o Miguel Tá aqui o meu, mas tá no, normalmente eu não, eu não tomo tudo isso aqui não Toma não, né Toma só mais esse aqui se eu tiver, né? É, mas esse meu E mais o seu, aí é isso eu vou bobear Madana fez, porque agora é tempo de guaiaba, então tem muita guaiaba, e ela vai e faz. E fica gostoso. Você fez isso aqui com leite? Não, com água, mas é adoçado com é, leite condensado. Ah, por isso que tá é gostoso assim. Tem uma mosca bem debaixo da tampa aí, ó. Mais um tiquinho, né? Olha lá, vou. Mais um tiquinho é meu, né? Pode, pega o meu aqui também. peguei a, a minha parte para dividir com ela. Não, não é gulosa, é. Que eu sou gulosa? <risos> é uma criançona banana. mesmo, <risos> meu pai do céu, olha que criançona que é. <risos> 54 anos uma criançona. 9 anos. <risos> e ali está as companheirinhas da gente. Os companheirinhos, que um é macho. Só que eu não posso soltá-los porque tem gato aqui. Gato e cachorro. E lá dentro tem uma abelha voando, né? ainda bem que não pegou as calopsitas. Miguel, tá bom geladinho? Uhum. Como é que você falou pra vovó? Tá bom, não é? Ah, falou que tá bom, não é? Uhum. Muito bom? Uhum. Belinho. Tô aqui vendo o pessoal descendo ali. Tem lembrando manhã. que amanhã vai estar tá lotado de gente isso aqui. Hoje quase não tem ninguém. É mas escuro. amanhã é certeza que vai estar tá cheio de gente. Gostar de boa. Tá tão fresquinho aqui, gente. Dá vontade de tirar uma soneca, mas eu vou. Eu vou lavar a louça ali primeiro, né? Sim, depois eu vou ficar de boa. No fim, Madalena deixou rede para meu netinho e acabou deitando aqui nesse banco tá descansando e meu netinho tá ali ó só vem pra cá 5 horas da manhã para garantir que eles podem ficar aqui e se divertir com a família sentir bem com a família, os amigos que vão vir para cá também, aí eles vêm para cá. Ali embaixo quem chegar primeiro pega, todos eles têm pia, todos eles têm banco, tem uma cobertura excelente que foi totalmente remodelado o horto, né? Antes era, era capim hoje é tudo telha e a, a, aquele lugar ali que abre para vender sorvete, vender laranja, vender suco, enfim. Amanhã abre também. Que são aquelas construções ali para baixo daqueles arramanchões ali. Ali, ó. Aquele, aquelas construções ali, tudo é de vender alimento. milho cozido, curau. E ali tem um palco. Quando as pessoas se apresentam. Quando tem evento aqui o pessoal gosta de utilizar ali para tocar, para fazer alguma encenação e assim por diante, entendeu? E tá mexendo lá, tá vendo lá? Que Eu falei quando eu passei ali, tá revitalizando aqui ó o horto. É a segunda etapa dessa revitalização. Isso é muito bom. Chama mais gente para cá. E a Madalena acabou é, trazendo as louças para lavar aqui pra gente economizar a, a nossa água lá do motorhome. A gente vai buscar uma bucha lá, porque jamais ela vai lavar com bucha que largaram ali, né? Então ela vai utilizar ali pra, pra lavar. E a Madalena tá preparando a pia lá pra lavar as louças. E lá embaixo eu acho que dá pra ouvir o áudio Tá passando O trem Aqui tem uma linha de trem De carga Que vai até Se não me foge a memória Aí ah, agora, hein Eu sei que vai até São Paulo Mas eu não lembro aqui pra baixo Se vai até Americana ou desce pra... Eu não sei, não sei eu Vou ficar devendo essa que eu não sei Mas passa trem ali embaixo Madalena tá aparecendo a rainha ali, ó Limpando o caixa do celular dela. Tá cheio. É muita mensagem que recebe, vai deixando, ele pode até travar. Vídeo. foto, que tu recebe e não, e não deleta. E após. É, e após. Coloquei essa rede aqui pra ela eu não gosto de balançar. E ela Mas tá ali de gosto. boa. Tá ali de boa. Eu gosto. O meu netinho tá brincando ali na terra. Olha lá. É bom para ele, né? Descarrega as energias. Hoje ele veio. De outra vez vai vir outro do sermão dele. E assim nós vamos levando um após o outro. Vai ficando sozinho. Pensa criança fala tem as fantasias, o que ele tá pensando eu não sei. Mas tá ali. Tem uma criatividade que, meu Deus! Ó pessoal, eu acabei de falar. O tempo está mudando, ó. Um vento muito forte vindo daquela região ali. As pessoas já estão começando a se movimentar, inclusive nós. Algumas pessoas chegando, mas não vai dar para ficar não. E se a chuva vier como eu tô sentindo aqui que está vindo, nós temos que cair fora daqui agora. Olha lá. Miguel, Ó. olha. Olha, aqui. <risos> tá então eu vou ter que parar de gravar para poder guardar as coisas rapidamente, senão Bem vamos ajudar, Miguel. passar um desgosto aqui, a gente não quer passar.